E aí, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. Hoje para falar sobre dropshipping no Mercado Livre. É isso mesmo, dropshipping no Mercado Livre, dropshipping em outros marketplaces, com fornecedor brasileiro, é isso aí. Aproveitando a nossa live de ontem, ontem foi feita uma live, Para quem não sabe eu tô fazendo lives diárias no Instagram, então todos os dias, segunda a sexta-feira, meio-dia, ao vivo no Instagram, com convidados, sozinhos, temas variados, você sugere o tema. Então se você não me segue, procura aí, arroba Alevenogueira A, ou Alexandre Nogueira. Tá aqui embaixo também pra ti, tá? Todos os dias às 10 tem a do Alex Moro também, link aqui embaixo, então acompanhe, que você assiste dois conteúdos inéditos ao vivo todos os dias. Meia hora, 40 minutos, tá? Ontem eu fiz uma live muito show, muito show, muito show sobre dropshipping Com uma empresa que faz dropshipping no Brasil Então, como essa live fica 24 horas e eu ainda não estava gravando Muita gente está perguntando, tirando dúvida Eu falei, eu vou subir esse vídeo para o pessoal poder saber o que, que nós falamos ontem, tá? Deixei aqui embaixo para vocês Ingressos confirmadíssimos para o evento presencial do e-commerce Seller Day Dia 9 de agosto, eu vou palestrar, Alex Moro vai estar tá lá, vai estar tá lotadão. Então, tem aqui embaixo, se você entrar, você vai se inscrever no formulário já recebe o ingresso, tá? Não é sorteio, beleza? Se você entrar aqui e o link tiver acabado, é porque eu só tenho 30 ingressos pra isso, tá bom? Então, dia 9 em São Paulo. Vamos ao conteúdo agora, tá? Eu fiz uma live ontem, tá? Com o César da Squid Fácil. É, a Skid Fácil é uma empresa que surgiu em 2015 com uma proposta interessantíssima, que era de fazer dropshipping para os seus clientes. Ou seja, você vende, anuncia o que ele tem, vende e ele vai enviar para o seu cliente. Alexandre, mas como que ele faz isso? Primeiro, hoje eles só aceitam quem tem pelo menos MEI, ok? Então tem que ter pelo menos MEI. Ele vai tirar uma nota fiscal de venda para a tua MEI, tá? Ele vai tirar uma nota fiscal de remessa, que é uma de transporte só, que é para colocar no, no, na caixa que vai para o seu cliente, no valor da venda que você fez, ok? Aí fica uma nota da, deles de remessa para o seu cliente. E você vai tirar a sua nota fiscal, se for necessário, você vai tirar. Se não for, você não precisa dar. Se for MEI, por exemplo, não tem obrigatoriedade por lei para a pessoa física. Então você vai tirar... É, é a nota fiscal para o seu cliente, tá? Então o teu negócio é com a Squid E aí o negócio da Squid é com você Ok? Tá bom? Eles pegam essa venda, fazem o envio Você não tem estoque nenhum Isso aí é sensacional Agora, outra dúvida que surge aí, tá? Eu tô até anotei Ale, aceita etiqueta da onde? Ah, Magalu entregas, B2W entregas Ah, Mercado Envios Ah, sim, aceita todas essas Qualquer etiqueta tá? Eles têm uma modalidade de frete dele que você pode aplicar dentro da sua loja virtual, por exemplo, então você, você não vai ter trabalho nenhum em ter estoque, nada disso, tá? Um outro ponto, é, posso vender de qualquer lugar, como a gente já falou, sim, você pode usar a modalidade de frete deles que se for o caso na tua loja virtual, ou pode ser etiqueta de qualquer lugar, não tem problema nenhum. Ale, preciso pagar mensalidade para estar no Squid Fácil? Não, você paga só o valor dos produtos que você comprar, Tá certo? Posso deixar saldo pré-pago lá? Sim, porque aí já entrou o pedido, a hora que for, ele já fatura, recebe lá do seu, do seu integrador, a gente vai falar um pouquinho disso, e já manda embora. Se você não tem saldo, você vai ter que pôr o saldo, pagar para ele despachar, tá certo? Alê, você falou que serve para o mercado livre, 24 horas de prazo, serve? Sim, ele tem dois tipos de produto lá. O produto a pronta envio, que é o que ele tem no CD de Sorocaba, e o produto com prazo CD do fornecedor, por quê? São produtos que estão no fornecedor, ele tem um estoque integrado com o fornecedor para minimizar os furos de estoque. Você vendeu, pediu para ele, ele pede, esse produto chega na Squid em média de 3 a 5 dias, depende do fornecedor, isso fica específico no sistema. E aí você envia. No Melio, esse fornecedor que tem que vir ainda o produto, não dá para ser usado mas você tem mais de 1.400 itens que ele tenha pronto envio dentro do CD dele. Então ele posta dentro das 24 horas, tá certo? Foi um negócio muito bem desenhado pro Mercado Livre. Beleza? É... Como eu falei, você tem que ter MEI aí pra cima, ME, você que sabe, tá? Integrações. Ontem a gente falou muito sobre a integração do Me Integra do Sérgio, eu vou ter até uma live semana que vem no Instagram ao vivo, tá? Pra quem não, não viu aí, meio-dia, Instagram ao vivo, Alexandre Nogueira fazendo live todos os dias e 10 horas da manhã tem Alex Moro, os links estão aqui embaixo, tá? É... Eu vou ter uma live com o Sérgio do Me Integra, onde a gente vai tirar todas as dúvidas da galera do Me Integra e quais Squid eles são integrados, você consegue pegar, ele zera estoque quando tiver que zerar, ele puxa, ele já manda a informação das vendas pro Squid fácil, cara... Roda redondo, nós vamos falar mais disso, então me integra, fica tudo junto, m-i-n-tegra.com.br, tá? Roda legal, bacana, bacana, bacana, tá bom? Tipos de produto que ele tem no Squid, ele tem brinquedo, ele tem produto escolar, ele tem produto eletrônico, ele tem produto... É tipo eletrodoméstico, ele tem tudo isso lá, tem muito produto, são quase 3 mil produtos que ele tem hoje cadastrado na base dele pra você poder trabalhar sem gastar um real à toa, beleza? Tá? É, uma outra coisa que o pessoal perguntou muito ontem, como que é o pós-venda? Se, se for garantia de produto, vamos vamo, vamo falar assim, ó, A, o cliente está dentro dos 7 dias, quem arca com essa devolução em caso de produto quebrado é a Squid Fácil. Beleza? Tá. É, dentro dos sete dias, cliente arrependimento de compra, onde não tem problema nenhum no produto. O problema é do vendedor, como seria normalmente, tá? Mas o produto vai voltar nessas duas condições, ele volta para o CD lá do Squid Fácil, e aí eles te devolvem o crédito, certo? Produto depois de sete dias... 99,9999% das coisas que ele trabalha é a garantia com a fábrica após os 7 dias. Então ele vai orientar e você vai orientar o seu cliente como que ele consegue, numa assistência técnica, fazer a garantia como se fosse um produto normal. Ou seja, eles minimizam os riscos 100% para você, tá? Você vai ter ali algumas situações que você vai arcar, mas é risco de negócio que você teria, mesmo se o negócio fosse aí contigo, tá certo? É, outro ponto, o pessoal perguntou, a lei, e o CEP, eu consigo postar um produto com uma etiqueta que veio lá da Bahia, ele posta de Sorocaba, como que isso funciona? Eles indicam que você use uma conta específica para isso, então você vai pegar, por exemplo, ah, mas lei, como que eu faço duas contas na B2W, CNPJ tem um só? Abre uma filial, se você for Simples Nacional não tem custo nenhum disso, ok? Ok? Abre lá uma filial e usa a filial, faz um cadastro novo na B2W, sobe só as coisas da Squid. É uma opção? É uma opção. Dentro do MELI, a opção também é você ter um cadastro só para Squid? É, é ter um cadastro só para Squid, tá bom? Ele deu algumas dicas de performance, mas você pode usar de outro jeito? Pode, tem o um risco da etiqueta não ser aceita, tá? Ele deu algumas dicas de performance, então nós falamos que é necessário... Desculpa que o vendedor trabalhe como se os produtos estivessem dentro da empresa dele. Então você vai importar lá pelo MinTegra, de 20 em 20 itens, você vai jogando tudo. Então rapidinho você joga ali, beleza, jogou tudo, tá lá, 2 mil itens, bonitão. Agora você vai trabalhar preço de venda, você vai ver o que você quer fazer, e você vai trabalhar os títulos, você pode mudar a foto, você pode melhorar a descrição, você que manda no seu anúncio. Então é interessante que você saia da concorrência, Ale, tem muita gente já no Squid? Ele tem muito cliente, tá? Ele tem muito cliente mesmo, ele já expediu mais de 130 mil notas fiscais, então são mais de 130 mil pedidos já expedidos pelo Squid Fácil. Então é muito cliente que ele tem, tá certo? Mas, mas você vai se destacar. Alê, mas eu vou vender um brinquedo Bandeirantes, que ele tem lá. Tem mais gente vendendo. Assim como se fosse na tua loja, você ia ter que se destacar. Se você não se destacasse, você ia ser só mais um na multidão. Então você vai usar todas as estratégias. Você pode puxar tráfego, você pode usar a sua loja virtual. quer aí você não tem concorrência, é só você, você vai concorrer no externo, né? Então o Squid Fácil, cara, muito fera. O site tá aí, entrem em contato. Tem, tem o Instagram também, pra vocês poderem tirar dúvida e falar. Squidfácil.com.br foi muito baixa é o nosso bate-papo ontem, por isso que eu decidi trazer isso para vocês. Empresa séria, tá certo? Empresa séria. Com toda certeza, uma empresa muito séria. Valeu para vocês, um grande abraço, tamo junto, até a próxima. Se inscreva no canal, vai para a live, que tem coisa que só vai sair no Instagram. Valeu, um abraço.